Bom dia, Mato Grosso do Sul, a gente estreia o Balanço da Manhã hoje. Este é o nosso estúdio com é um jeitão de casa para você se sentir à vontade. De segunda a sexta, sempre a partir das seis da manhã até às sete, você terá as notícias do dia. A análise precisa, comentaristas e a minha companhia. Eu sou Verusca Donato e depois de quase 25 anos fora, eu volto para Campo Grande. Aqui eu nasci aqui eu me formei. E eu escolhi voltar, e escolhi como um propósito de vida. E volto para trabalhar na TV, que me deu a primeira chance como jornalista. Eu voltei porque foi aqui que eu encontrei a oportunidade de fazer um jornal que eu sempre quis. É um novo olhar sobre o Estado, com uma pegada de opinião. Aqui a gente tenta não deixar a notícia passar despercebida não, viu? É para você ter todas as informações e assim como eu, também ter o poder da escolha. E a gente abre o jornal com imagens de Campo Grande ali na região do aeroporto. Olha só que amanhecer lindo. Daqui a pouco o destaque dos repórteres Marcos Rivani e Alex Machado. Você vê que tem um movimento diferente ali perto, né? O que será que está rolando? Eu fiquei sabendo que a nossa equipe acompanha uma operação de treinamento com helicópteros. Neste momento, em Campo Grande são 6 horas e 5 minutos.